E aí galera, beleza, Dragão aqui na área, desta vez com ele, o negão que todo mundo quer, Cypher Machine. E aí, fala com a galera aí, seu puto. Fala aí, viado. Eita. Fala aí, pessoal. É, é... Então é isso, né? Aqui. <risos> ele tá aqui porque desta vez ele quer ganhar essa porra Ele tomou a pena no primeiro Perdeu pra quem, sai não lembro Foi o bicho, não foi? Eu me lembro Na verdade eu perdi não foi. É, perdi pra uma parede, né? Que realmente atirava Mas eee, aí Perdeu é. pra campeira do El bicho, é bicho, Eita, é. caralho Polêmica é. já começou a da Mas vamos lá vamos, é. <risos> vamos logo pras perguntas Você depois, você joga Você joga balde de gelo em cima da galera depois Calma aí Vamos lá! Primeira pergunta é: Quanto tempo de jogo você tem, Saifago? Desde quando você começou a jogar? Nossa, nem lembro, eu jogo desde quando. É, tinha o. O nome? O, o maior. O desde 2008-2009. É, mas aí não foi logo assim que iniciou, foi quando iniciou. Um ano iniciou, depois, aí. Bom, é, né? Logo isso assim, uma palhaçadinha, já tinha um monte de nuvem lá. <risos> Eu me lembro que na época que eu já jogava, você já tava lá jogando já também. Sim, né? sim, mas eu, eu acho vendo? que eu comecei primeiro, foi um pouquinho primeiro, né? Tipo, eu não lembro de ter visto você. Eu não lembro, só sei que na né, época eu, eu comecei, tinha um monte de gente nojenta lá no rank já. <risos> e eu pensando que era gente boa, mas na verdade não. Era Pronto, aqui. então quer dizer que você tem mais ou menos uns 3 anos de jogo, mais ou menos, ou é. mais. Né? Esse é, foi em 2009, é, mais ou menos, que depois de um ano, que começou em 2008, mais praticamente. Sim, foi praticamente isso mesmo, porque o pessoal do clã que escroto, joga quase o mesmo tempo que eu. Não, é, uns 4 para 5 anos, né? Quase é. É que nem eu. Isso mesmo. Pronto, mas agora me diz aí, qual o significado do seu nome, Cypher Machine? O que que significa isso? É, eu, Cypher Machine, eu acho que eu tirei mesmo, tipo, tava jogando assim, que eu jogava Fire né? Aí o meu, meu nick era outra aí eu falei, eu quero criar um tal, eu fui inventando assim, tipo sei lá, eu fui pensando e inventei, eu, eu juro que eu não tirei nada, assim, blá blá blá Eu girava que, dentro, que eu botou. Eu jurava que o Sypho significava alguma coisa de... alguma coisa sexy, tá ligado? Tipo, Sypho machine, máquina de... O, o único... De... ah sufou, se é <risos> sei se... lá sei lá é, foi Siphon é, Filter, um jogo o de Siphon Filter. Né? É, é, muito bom. Eu adorava aquele jogo, um jogo. Era né? viciado aquela porra. Ah, eu adorava aquele jogo, era muito bom. Ah, então de... tá explicado o Siphon de onde veio, né? É, foi, foi isso mesmo. Aí ah, eu tirei esse eu Até, até botei é. o N lá, mas não foi. Ah. E também que ficar muito feio também se for da CNM, ao mesmo tempo. Eu falei na sua fonte. Beleza, então vamos para as duas, a, mais, duas mais três últimas perguntas. É... Quem vai lhe dar trabalho neste torneio? Das pessoas que estão classificadas, escritas agora, quem vai lhe dar trabalho? Me diz aí. Na verdade, não vai ser as pessoas que vão dar trabalho, né? Vai ser as só armas. Uma. Eu só quero uma, usar. eu quero Sim. só uma pessoa. Que você olha assim, porra, esse cara aqui Sim, vai se sei pensar. quem é que vai dar trabalho. Mas, tipo, na verdade, vai ser as armas: bite, as, as, as. Quando meter ah. boot, né? As aí 12, dá, você tá na você, você, né, você já tá com a estratégia boa pra as 12. E vai rolar 12 pra caralho aí. Eu não sei, caralho, 12, então não sei nem o que, que eu vou fazer lá. Eu vou ver se eu pego alguma arma lá pelo ano também. Sei lá o que eu vou fazer. Porque vou ter que fazer alguma coisa. Mara, como você que vai dar trabalho, vai ser o é o bicho, o, o Franguinha, que são mais detalhados de jogo, né? Não, e o... eu quero mais, o um que mais vai dar trabalho é o Tempo mesmo. O Porque tempo o Tempo vai dar mais trabalho de 12, entendeu? Aí eu vou tentar roxar, vai estar de 12, que não é idiota, vai. E... Né? Beleza. Cafly você não tá nem aí. Cafly que foda-se. Cafly não, se nunca perar é a Não, até porque eu nunca nem joguei contra ele direito, assim, então não sei muito. <risos> beleza, beleza. É. E desses caras aí? Quem é que não vai dar trabalho? Me diz aí. Não, tem tanta gente desconhecida aqui que eu nem sei, deixa eu ver. Vê aí, vê aí. Tem, tem umas, umas lendas aí, escritas aí, que fizeram fora. Vamos, escolheu aí, diz aí. O tal de o XX One X eu não sei nem que é. Isso aí, isso aí. Um XX XX, ah, quer, vida, aí eu né? já vi jogando, também não vou... Ah, ah é, não é que eu já vi hoje, eu sambei nele ontem, verdade. Eu ah, é. É. é? Tadinho, bichinho, deixa... Vai que ele nesse dia tá inspirado, baixa uma dragão. Não, né, Ele eu joga acho de que bate vai 12. dar puta 12 inspirada, puta que pariu, moleque, você não tem noção. <risos> Então, no caso, ele vai, vai ser um café com leite triste. Vai ganhar, vai. Você vai ganhar de zero dele. não tem chance aí. aí. Uh, fala mais um pouquinho aí, no caso... Mas, hum. é, vamos ver agora. A última pergunta, então. É. É, é. Vai ser o seguinte. Desses caras que estão inscritos, quem aí você tá sentindo falta que não se inscreveu, mas não, você um queria monte de ver? Um gente, um monte Diga um, Você é vou... assim, porra, mentira que esse cara não se inscreveu. Ah, peraí. O oh, One Take do meu clã. Eu falei com ele pra ele participar. Eu não acreditei que ele. Que tipo, eu, é, eu vou fazer Ele falou no comigo pro chat, pelo Facebook. Ele falou: Dragoa, eu não quero participar, não. Não vou participar, não. Mas qualquer coisa, me chama aqui que eu vou ajudar. Aqui, tá não sei se é, você. Se lembra. Eu, que, aqui, ele me ajudou na, na certa etapa, na etapa final. Eu tava precisando de alguém pra ficar e ficar ah, na batalha tá. pra não dar. O tempo de limite de, de duelo, carro da eliminação ah, e o Juninho também, o Divino. gente não participa, tipo, eu fiquei de cara assim que, tipo, parece só do meu ah, Pois é, então vamos lá, galera. Vamos fazer uma campanha aí. Vamos juntar, ver esses caras que sai pro casual, chamar pro campeonato. Vamos fazer isso participar antes de, de começar aqui. Começa agora, dia 19. Então, 18 tá encerrando as inscrições. Já deve ter pelo menos sobrando umas 5, 6 vagas. É. Vai sobrar agora já, é. viu. Vamos correr atrás desses caras que o Saifa quer ver eles aqui, viu galera? Vamos lá. <risos> e milo se você. Milo, pegar 12, e se você que está falando agora e o Saifa está lhe chamando, participe, viu? Gente, só 12, hein? Agora. Não tinha lá de que vocês jogaram de 12. Aproveita porque pode. Ó, oh, Pode 12, jogar de 12, faz fazuca, 2 AT. Te... Cara, é duas então. É de usar duas AT no escodem. Vai ser duas AT, vai ser duas é semiaras no pé é, bugando, bugado assim. Que... É, e tem é bugada. Se a vez joga, ela não tá nem ali. Ah, Sou um fantasmento aqui. Não de... tem como fugir não, filho. É, Vai ser, no caso, eu botei vale no cast todinho pra que as pessoas parem de chorar, que o jogo é, é isso, né? Bete. Tipo, você não vai trabalhar, você não vai botar que por porra do jogo para usar uma arma que deixa de enfeito, né? Que, que o oficial, de comer, né? O ir. oficial tem gente que deixa de comer para isso, né? É. Pô, o, o oficial está para ir, né? Tipo, se você, é, no caso, você quer fazer regras WGB, fica adianta que o oficial tu usa até bazuca lá. Um Não, que é isso que, que eu de falo de... também, eu também acho certo isso, que tipo na sala normal todo mundo joga assim, e aí é mostra um cabaré, o meu velho, fazer o que se o cash fala um pouquinho mais alto, mas cash é cash, né galera, hoje em dia todo mundo trabalha, uhum. né, tem um jeitinho de arranjar um dinheirinho ali para comprar, é cashzinho, né, mas então, vai ser isso. né pode, é desejo toda sorte do mundo para você, que você Valeu. consiga chegar mais longe do que você conseguiu na primeira edição. É. Eu e eu sorte Que você ganha tá 60k dois. Pra deixar o charme. Nossa entunado. Vai ser uma delícia 60 com a gente <risos> <porra>. <risos> E vou ficar por aqui Valeu Zão Saifo um Abração pra você valeu. E valeu galera Valeu Boa sorte pessoal